Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Combo Assessoria Robô Forex Trader. Nesse tutorial eu vou ensinar para você como baixar o Ndesk. Para que, que você vai baixar o Ndesk? É, em algum momento, tá, ah, se precisar de algum suporte que precisamos acessar remotamente a sua máquina, então vai ser necessário usar essa ferramenta chamada NDesk, tá? O NDesk permite que eu acesse com a tua permissão a sua máquina para para configurar alguma coisa do robô, para conferir alguma configuração. Então muito simples. Vou então copiar esse esse link que eu vou deixar aqui abaixo nesse vídeo aqui na plataforma NutrOR. Veja aqui abaixo na descrição. Vou deixar o link aqui, eu já deixei ele aberto aqui, só colocar no seu navegador. E aqui, você pode escolher, então, se o seu computador é Windows, você vai escolher Windows. Se for Mac, você vai escolher Mac o processo é o mesmo, tá? Então, eu escolhi o Windows aqui, porque o meu é Windows. E você vai baixar a versão 6, download version 6. Cliquei, ok? Descarregar agora. Ó, ele vai já pedir aqui, ou clique em descarregar agora. Área de trabalho. Salvar. Tá? E aqui eu posso, então, estar tá clicando ah, já aqui no ícone já salvo, ok? E eu posso, então, estar clicando aqui, ó, instalar o Ndesk nesse dispositivo, muito importante isso, tá bom? N deixar nessa opção, tá bom? E aceitar a instalação, ok? Aceitou a instalação e você, então, pode já estar tá conferindo aqui na área de trabalho. Então, você vai poder conferir já a instalação vendo esses dois ícones instalados aqui. Ok? E pronto, já tendo esses dois ícones instalados aqui, você vai poder, então, estar tá chegando até esta página aqui, onde nós vamos clicar aqui, e nesta página você vai ter acesso, então, aqui ao, a, ao código, tá? E esse código é o, que, o código que eu vou pedir para você estar me dando acesso à tua máquina, para fazer alguma configuração ou alguma coisa que for necessária. Então, relembrando que tanto para Windows quanto para Mac, mesmo que esteja Windows aqui, mas na página você vai poder escolher Windows ou Mac, ok?